Bom dia, de dizer que o estado não nada que é de graça você foi. Seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No expresso de hoje, hospitais particulares são roubados pelo governo. Escrito por Pedro Monteiro e narrado por Roqueiro Libertário. Um hospital particular no Brasil, seja qual for o seu porte, não tem capacidade de concorrer perante os hospitais públicos por causa da gratuidade destes, mesmo com serviços ruins e pagos por você indiretamente. Não consegue bons acordos com os planos de saúde e ainda é esmagado por uma imensa carga tributária sem precedentes. Já não bastasse tudo isso, agora a máfia do governo resolve confiscar EPIs, ventiladores pulmonares e medicamentos para realocarem seus hospitais públicos, que mesmo com tanto dinheiro roubado de impostos, não consegue priorizar pelo mínimo. Representantes de hospitais privados e filantrópicos se reuniram com o ministro do STF na última sexta-feira, dia 3 de abril, por conta desses roubos, e pedem por providências contra esse ataque direto à propriedade. São mais de 2 mil hospitais sem fins lucrativos em todo o país que respondem por 50% de todo o atendimento da saúde pública. Os hospitais filantrópicos também são responsáveis por 60% dos tratamentos complexos do SUS, como a quimioterapia. Os hospitais citam ainda problemas burocráticos com a importação de insumos e equipamentos, o que impede o suprimento da demanda. Os principais equipamentos roubados são os EPIs, que consistem em todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde do profissional, como luvas e máscaras, principalmente para combater o coronavírus. Ao fazer isso, o governo deixa esses hospitais, médicos e enfermeiros sem nenhuma proteção adequada, de forma totalmente antiética e ineficiente. Não adianta roubar de alguns médicos para dar para outros. O setor de saúde privada não apenas tem que pagar suas despesas com o próprio bolso, mas também se depara com uma escassez de suprimentos básicos para o atendimento aos pacientes em estado grave. Essa falta de insumos só pode ser combatida com medidas de incentivo à produção, e quando digo isso, me refiro a zerar impostos e desregulamentar a criação destes equipamentos. Roubar os setores privados de saúde. De só possui um destino, acelerar o colapso do sistema. E parece que tem um grupo de mafiosos chamado PSOL que amou a ideia. Sim, o famoso Partido do Socialismo e Liberdade. Duas ideias totalmente antagônicas. O partido impetrou uma ação no STF pedindo mais controle do Estado nos bens e serviços dos hospitais particulares enquanto durar a pandemia, desmerecendo toda a lógica de escassez, produção, respeito à propriedade e principalmente ética. Ou seja, agora os hospitais são duplamente roubados, pois, além de pagar impostos para que o Estado adquira os equipamentos de saúde do SUS, tem os seus equipamentos próprios confiscados por ele. Se o Estado prejudica até mesmo setores essenciais para o bem-estar do indivíduo, imagino o que ele pode fazer com os demais. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!